Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, é, eu queria conversar com vocês um pouquinho, na verdade, da continuidade ao assunto que nós tratamos no dia 4 do 2, tá? Porque o tempo acabou sendo meio corrido, eu acabei perdendo um pouquinho de tempo mais explicando sobre os seminários, e aí não deu tempo de passar os slides da aula, <risos> quando a gente notou o tempo já havia passado. Bem, eu passei uma atividade para vocês fazerem que vai ao encontro do tema da aula que foi discutido no dia 4 de 2. Tá? No dia 4 de 2 eu expliquei para vocês sobre aplicações de padrão de metadados, vantagens e desvantagens dessa padronização por adoção de modelos. E aí sugeri que vocês fizessem a leitura de um texto que é o artigo de Benacho e Vaz de 2008. Então quem ainda não pôde é, ter a oportunidade de fazer a leitura desse artigo, eu sugiro que faça para poder fundamentar bem esses conceitos, tá bem? Então é sobre esse tema que a gente vai destrinchar um pouco melhor no vídeo da aula de hoje, beleza? Então pessoal, nós estamos é, no penúltimo tópico da unidade 2, atualidades no campo da ciência da informação, tá? O tópico da aula de hoje fala especificamente sobre a aplicação de padrões de metadados. Por que, que a gente aplica metadados? né? Por que, que é importante a padronização? Existe alguma desvantagem nessa padronização? Quais são os benefícios? Quais são as desvantagens? É, por que, que se padroniza? O que, que é padrão de metadados? A gente discutiu sobre isso na, no, no último encontro síncrono, né? mas eu vou... É, comentar com vocês alguns outros aspectos que são importantes para fundamentar essa temática, tá? Então, é, por que que é importante, né, a gente utilizar aí é, padrões de metadados? Né, a gente conversou sobre isso na na última aula, para que haja aí a interoperabilidade entre os dados. Né, entre os metadados, entre os dados, entre os diferentes sistemas. Por que, que é importante a interoperabilidade? Porque é importante que eu coopere, né, que eu converse entre diferentes sistemas. Isso para migração de dados, para aproveitamento de registros, né? Até perguntei para vocês no último encontro síncrono, o que, que seria mais fácil? Vamos supor que eu tenha, isso foi um caso que aconteceu real, né, é, um software, né, é, em uma unidade de informação, por exemplo, um museu, um museu náutico, né, é, que se chama é, Barcos do Brasil, e o sistema antigo dessa unidade de informação era o PHL, o Personal Home Library, tá? Esse software, ele é muito bacana, mas ele é muito simples, né, ele... É muito interessante para bibliotecas pessoais. O próprio nome já fala isso, né? Personal Home Library. Para bibliotecas é, que atendem um público maior e que tem a necessidade de consultar acervo remoto, o PHL não é uma ótima opção, tá? É, então, ele... Essa instituição, ela teve que fazer uma escolha de migrar para um outro software, né? Só que a... Um, o arquivo, né, a, o padrão de metadado que foi utilizado era o padrão MAC, né? E a gente precisava migrar é, esses dados, esses metadados, para um padrão mais atual, para um padrão que fosse, é, que estivesse de acordo com as configurações do novo sistema, que no caso, a instituição preferiu utilizar o software de space, por exemplo, né? Space Repositório Digital, que utiliza padrão de metadados, Dublin Core, DC, né? não utiliza a Mac. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, Mac 21 é um sistema muito bom, ele é velho, porém não é obsoleto, mas ele infelizmente é utilizado apenas no ambiente das bibliotecas. E atualmente, né, ele já é um velhinho, ele já existe desde a década de 60, 70, ele foi muito interessante naquela época. Mas, hoje, os objetos digitais eles têm outras características que demandam outros é, campos de descrição que o MARC por si só ele não dá conta, e não daria conta é, de resolver os problemas dessas, da miríade de sistemas informacionais que nós temos atualmente. Então, é, é, para complementar muito do que foi conversado na, na aula passada, é importante vocês entenderem conceitos adjacentes a estes, que, por exemplo, envolvem é, padrões, protocolos de interoperabilidade, como, por exemplo, o protocolo OIPMH. Beleza? Então, é, é sobre isso que nós é, debateremos na aula de hoje. Então, a gente vai falar sobre protocolos de comunicação, interoperabilidade entre sistemas, padrões de metadados, e eu vou apresentar para vocês três. O Dublin Core o LOM é, e o MTDBR, tá? E vou falar um pouquinho sobre protocolos de intercâmbio de dados. Um dos tem, Existem vários, mas um dos protocolos mais utilizados, especialmente em repositórios digitais, é o AIPMH. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Algumas ferramentas para testes e alguns exemplos práticos, tá? Então, é sobre isso. É, os slides depois vão estar disponíveis para vocês no Moodle. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, o que é um protocolo, tá? Se eu perguntasse para vocês hoje, o que vocês entendem por protocolo? Né? Protocolo é uma convenção de regras e de linguagem que rege um processo de comunicação entre diferentes artefatos computacionais, tá? A gente tem vários exemplos é, de protocolos que é utilizado dentro e fora da biblioteconomia, né? Então, a gente tem... É, um protocolo, o que, que ele vai fazer? Ele vai definir o formato, a ordem de mensagens enviadas e recebidas, as ações tomadas ao enviar ou receber uma mensagem, as regras de verificação e integridade dos dados. Tá? E existem protocolos, por exemplo, humanos, como é, eu posso criar dentro de uma empresa um protocolo que é, dá instruções ao atendente ou ao funcionário do que ele deve fazer atender um telefone. Por exemplo, você tem que falar o seu setor, o seu nome, dar bom dia ou boa tarde. E no final da ligação, agradecer, é, falar o número do atendimento e desligar a chamada. Né? Então, esse é uma espécie de protocolo. A gente também tem... Protocolos computacionais, pessoal que fez TIC1 um aí lembra que existem alguns protocolos de comunicação, por exemplo, existem protocolos específicos para o envio de e-mails, né? Para conectar com o servidor de entrega, para reconhecer mensagens de boas-vindas, para enviar o comando de uma nova mensagem, para fragmentar e enviar um texto e para finalizar uma conexão, né? Por exemplo... Protocolos de comunicação de e-mail, a gente tem o IMAP e o SMTP, que são protocolos específicos que só servem para enviar e receber mensagens de e-mail, tá? A gente tem um protocolo de viagem, por exemplo, que a gente pode seguir, que eu preciso comprar a passagem, ir para o check-in, depositar a bagagem, ir para a sala de espera, embarcar, aguardar a rota do avião, desembarcar recuperar a bagagem e para o portão de saída, tá? Então a gente sempre segue esse padrão nas nossas viagens, né? Não dá para ir para o check-in sem comprar a passagem e não dá para é, embarcar sem ter feito é, o depósito da bagagem, né? A menos que seja uma bagagem de mão bem pequenininha e aí eu embarque com ela. <risos> bem, o que que faz um protocolo, né? Um protocolo ele desenvolve tarefas é, que são efetuadas durante a comunicação. Ele serve para reconhecer dados. Ele serve para dividir dados em partes que sejam gerenciáveis. Né? Ele serve para determinar a localização de um dado. Ele serve para identificar o destinatário desse dado. Ele serve para adicionar informações de controle de entrega, como, por exemplo, teste, erro e sincronização. Como, por exemplo, a gente tem o protocolo mais famoso da internet, que é o, o HTTP, né? para Ou o protocolo TCP IP, né? A gente tem protocolo para inserir os dados na rede, enviá-los ao seu destino. Enfim. É, interoperabilidade. O que, que seria? né Interoperabilidade. É, se vocês pudessem definir um conceito de in, o que, que uma coisa é, acontece quando ela interopera, né? o que, que ocorre. Bem, é, interoperabilidade vem da palavra interoperabilidade, né? É, presume a operação com muitas trocas de dados, né? então eu posso trocar dados de, de ambos os lados. Tem também a possibilidade de integração no funcionamento, né? A palavra é, é interoperabilidade, então, tem esses dois sentidos: presume a operação com muitas trocas de dados e possibilita a integração no seu funcionamento. E por que motivo é necessário com que os sistemas de recuperação da informação. E as bases de dados, os repositórios digitais, os catálogos de biblioteca, eles precisam ser interoperáveis. Vocês sabem me dizer me responder o porquê? Vocês acham, antes de vocês tentarem responder isso, que todos os sistemas têm interoperabilidade? Que é fácil assim migrar? Ah, tudo é digital, tudo é compatível, todos os arquivos são iguais, então tudo vai funcionar perfeitamente. Não, né? Na internet, por exemplo, quando a internet surgiu, é, cada país criou o seu protocolo de rede de internet. Né? Cada, protocolo, cada país tinha um protocolo diferente. E aí, o que, que acontecia? Eles não conversavam entre si. Então, por exemplo, era muito difícil enviar um arquivo de dados da França para os Estados Unidos. dos Estados Unidos para a Alemanha, da Alemanha para a Noruega e assim sucessivamente, porque alguns países nem tinham né, tecnologia para isso e os que tinham, cada um desenvolveu o seu padrão. né? Então, lá em, em TIC1, vocês estudaram esse, esse pedacinho. né? Então, quando a gente estuda a história e evolução das redes de computadores, a gente verifica que somente com a padronização dos protocolos de comunicação é que a gente conseguiu criar uma grande rede a grande teia que é conhecida como o World Wide Web então é o World Wide Web que é a, é a rede de amplitude mundial né o World vem de mundo então eu consigo conectar o mundo inteiro porque a gente utiliza o mesmo protocolo de comunicação que é o mais é, que é o, o TCP/IP surgiram outros protocolos né como o telnet surgiram outros protocolos a própria França criou o seu próprio protocolo mas, com o tempo, os países tiveram que deixar de utilizar os protocolos próprios que eles criaram para utilizar o padrão para poder se comunicar com o resto do mundo. E, assim, a globalização, ela deu um salto, né? Então, é... por que que Por qual motivo a gente precisa interoperar os dados? Porque o software, ele é algo complexo né, para ser construído. Cada funcionalidade de um software requer um esforço muito grande de desenvolvimento, né? O programador ele passa ali horas e horas e horas desenvolvendo, implementando os códigos, testando, verificando para ver se aquele comando se ele tem é, é, lógica, se ele tem funcionalidade, se ele conversa, né? Diferentes funções e comandos se eles conversam entre si. Então é, evita-se é, com a interoperabilidade, tem que ficar reinventando a roda. né? Então, alguém cria uma roda com tamanho padronizado e a gente utiliza a mesma roda né, para vários veículos. E a questão se resume em qual roda eu devo utilizar. Tá? Então, é mais fácil do que cada um ficar criando a sua própria roda. Já existem rodas padrões que eu posso utilizar para poder fazer os programas funcionarem. Então, a gente evita muito retrabalho na implantação de softwares, né? Eu não preciso com que cada biblioteca crie o seu próprio software. A gente pode utilizar é, diferentes softwares, desde que eles tenham interoperabilidade, desde que eles utilizem os mesmos, os mesmos padrões de metadados é, ou desde que eles tenham tecnologias que interoperem, né? Que, que esses dados possam é, ser trocados de forma é, correta, tá? Antigamente, é, antigamente quanto? Década de 70, 80, é, as bibliotecas, lá na, no início da... Não início, mas em, em uma parte da informatização das unidades de informação, especialmente das bibliotecas, é, criava-se muitos softwares, né? Então, cada biblioteca era responsável por criar o seu. Então, por exemplo, a, sei lá, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha um software, a PUC tinha outro, e assim sucessivamente. Só que se perdia muito tempo e gastava-se muito recurso, muito dinheiro, né? Só que cada software era feito usando um padrão, então eles não conversavam entre si. Então era praticamente impossível o trabalho de catalogação cooperativa ou de cooperação, né? Então eu não, eu não conseguia trocar. Os catálogos com os colegas das outras universidades, porque cada um tinha um sistema que falava um idioma, digamos assim. Então, com a interoperabilidade, eu posso compartilhar recursos e esforços, e tempo, né? E dinheiro, e recursos e pessoas. Então, ao invés de eu, por exemplo, colocar cinco pessoas na catalogação, eu posso colocar três, porque parte desse, desse acervo, ele pode ser compartilhado, a catalogação, eu posso fazer uma, uma, uma catalogação compartilhada, eu posso importar e exportar esses catálogos e isso me poupa muito tempo, né? Porque se o meu colega já catalogou, é, vamos supor, 70% do acervo que eu tenho hoje, eu não preciso começar a catalogação do zero. Estou pensando em um nível de complexidade que envolve, isso, si, o quanto de dinheiro é, e isso vai muito ao encontro da, da aula de administração de unidade de informação que a gente está falando sobre gestão da qualidade, né? Sobre melhoria contínua e sobre evitar erro e desperdício, né? Bom, é... Só um minutinho, pessoal. Minha cachorrinho não para de latir. Então, se a gente pudesse desenhar a, a, in, a interoperabilidade, a gente poderia dizer que a gente tem... Bom, de um lado a gente tem o cadastro de metadados, tá? Que é feito na forma... É, quando eu descrevo um objeto, né? O, o cadastro de metadados. É, em seguida, a gente tem outro elemento aí que faz parte do processo de interoperabilidade, que é um provedor de dados. Tá? Esse provedor ele vai fornecer os dados que foram cadastrados. Em seguida, a gente precisa ter uma base de usuários. Depois, a gente precisa. O que envolve a interoperabilidade? O processo de catalogação cooperativa, que eu acabei de explicar para vocês anteriormente. Hoje em dia, pessoal, todas as bibliotecas, tá? sem exceção, elas trabalham de forma cooperativa. O que é a catalogação cooperativa? É eu compartilho. Parece coisa de comunista, né? Eu compartilho é, é, as ideias é, e todo mundo compartilha comigo a sua, a, o seu catálogo também. Então, eu, eu forneço o meu catálogo e, em troca, todos os meus colegas também fornecem os catálogos deles. Então, eu poupo tempo, poupo dinheiro e poupo recurso. Né? Então, todo mundo ali coopera. É, bom... É, eu tenho um importador de metadados que, que importa ali os metadados que foram é, acrescentados e eu tenho uma, é, eu preciso, né, com que, então, eu tenho, eu preciso cadastrar os metadados, eu tenho um provedor de dados, eu tenho uma base de usuários, eu tenho a catalogação cooperativa e eu tenho esse importador de metadados. Então, eu preciso que haja uma integração funcional com essas diferentes ferramentas né, de software ou hardware é, provida aí por meio de padronização desses serviços. Né? Então, eu tenho diferentes ambientes como, por exemplo, repositórios digitais, é, é, bibliotecas digitais, bases de dados, bancos de dados, catálogos de bibliotecas que estão compostos dentro dessas bases de dados, é, portais de periódicos, então, como que eu faço né, a interoperabilidade aí entre esses diferentes sistemas? É, padronizando esses metadados, tá? Então, como que eu faço a padronização de metadados? Então, a, a, a padronização de metadados ela é muito é, boa, é, eficaz, né? porque com ela eu consigo facilitar a implantação de sistemas que precisam trocar essas informações, Padronizar o processo de descrição de documentos, então todo mundo utiliza o mesmo processo, né? Escreve os mesmos documentos, então eu posso reaproveitar a catalogação do meu colega e assim sucessivamente. Permite que qualquer desenvolvedor crie seu software, né? É... Com padrões de aceitação de mercado, tá? Esse item para vocês talvez seja um pouco é, fora da realidade, do contexto de, de atuação de vocês, mas pensem o seguinte. É, quem desenvolve softwares de gestão de biblioteca? São empresas. Essas empresas elas têm que é, desenvolver sistemas de gestão de biblioteca. É, uma coisa é o que o, o, o desenvolvedor acha que deve ser utilizado e outra coisa é o que se utiliza na prática, né? Então, até um tempo atrás, digamos assim, é, muitos, é, muitas empresas desenvolvedoras de sistemas, elas criavam um único padrão, tá? Um único padrão de metadados assim, olha, o meu padrão, é, vamos supor, é mar eu só trabalho com máquina e não trabalho com nenhum outro padrão. E aí, muitas vezes, a biblioteca ficava refém é, desse, de, desse padrão. Né? E aí, com o passar do tempo, foram surgindo novas empresas e aí concorrência. E aí, o que aconteceu? As empresas tiveram que abrir os olhos, né? tiveram que mudar, tiveram que se reinventar e tiveram que inovar. Então, assim, opa, eu tenho que aprender... Outros padrões, eu tenho que, que criar, desenvolver sistemas que tenham outras modalidades de metadados. Por quê? Porque o cliente tal, né? Ou os clientes, senão eu vou perder os meus clientes. Eles estão comprando é, sistemas que tenham padrões mais abertos, que tenham padrões, é, é, que tenham outras opções de padrões, né? Então o mercado acabou fazendo com que essas empresas elas tivessem que se adaptar, né? Bom, em relação à padronização de metadados, né? É, por que que normalmente formatos de metadados proprietários ou particulares são uma má ideia, tá? O que, que é um formato proprietário? O que, que vocês acham que seria? Seria um, um padrão de metadado, né? De um formato que é uma, um, um grupo, uma instituição que criou, né? Por exemplo, a gente tem... Uh, uh, um exemplo de um padrão de metadado que ele, é, que ele é particular, né? Que é o MTDBR, que foi criado pela CAPES né? e pelo IBIT, que é um padrão que ele foi criado e pensado único e exclusivamente para descrição de teses e dissertações no Brasil. Então, o nome já diz MTDBR, Metadata é... É alguma coisa, eu esqueci o que, o que D significa, mas é metadata é, BR de Brasil. Então, é um padrão de metadados de. Ah, dissertation, desculpa, dissertation. Esse D vem de dissertation, é, Brasil. Então, é um padrão de descrição de metadados brasileiros, né? de, de, de descrição de, de metadados de dissertações, tá? Teses e dissertações brasileiras. Então. É, é, qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que esse padrão foi feito e pensado. E tem todos os campos ali padronizados, todos personalizados, voltados para a descrição única e exclusiva de testes e dissertações, o que é muito bom, porque ele é feito para essa finalidade. Ele foi feito no Brasil, né? então ele é brasileiro. Mas a desvantagem, pessoal, é que é, eu não consigo compartilhar esses dados com outros países. Né? Não é porque os outros países não querem, é porque cada um tem o seu, ou eles usam um padrão. Né? Então, o MTDBR só funciona no BR. Então, essa é, essa é uma desvantagem grande. Outra desvantagem é que, para converter isso para outros padrões, é extremamente caro e complexo. Eu tenho que conversar com um padrão que seja compatível. Às vezes, há incompatibilidade, às vezes, há perda de dados, às vezes, há essa conversão. É, é, se perde, torce muita informação, então isso dá um trabalho tão grande, tanto quanto ter que recatalogar tudo do zero. E uh, eles são contrários aí às normas e diretrizes de, mundiais aí de preservação digital, porque se eu quero que algo seja preservado em longo prazo, eu tenho que fazer algo que seja acessível a todos, né? Então se ele é um padrão exclusivo, ele tira essa essa essa particularidade tira essa opção aí de ser mais democrático. Bom, um dos padrões de metadados mais utilizados no mundo atualmente para escrever objetos digitais é, é todo e qualquer objeto digital pode ser descrito com esse padrão, que é o Dublin Core. É, que foi criado pela iniciativa de metadados Dublin Core, Dublin Core Metadata Initiative. Então essa é uma instituição, né, que ela é aberta e engajada no desenvolvimento de padrões de metadados que sejam interoperáveis e que sirvam a uma ampla variedade de propósitos e modelos de negócio. Então ela já foi pensada nisso, tá? Suas atividades incluem da DCMI, tá? definição em arquiteturas e modelagem, cooperação com comunidades para promover a aceitação de padrões de metadados, promover a adoção de boas práticas relacionadas à descrição de recursos informacionais, então auxiliando as outras pessoas, porque assim, pessoal, o DCMI não tem a ver com a área da biblioteconomia, né? o DCMI é para todas as áreas para a área da matemática, para a área da educação, para a área da química, para a área do direito, para a área da física. Estão pensando assim, como que uma pessoa que não é bibliotecária pode descrever um objeto digital de forma que ele possa garantir a sua recuperabilidade no futuro? Então, o padrão Dublin Core, ele foi pensado, né? É um esquema de metadados que visa escrever objetos digitais, tais como vídeos, sons, imagens, textos, sites na web. É, as aplicações Dublin Core utilizam XML, né, que é extensible markup language, que é uma linguagem de marcação extensível, e o RDF. O RDF vem de Resource Description Framework, que é o framework de descrição de recursos. Né? Bom, o padrão Dublin Core ele é chamado de esquema Dublin Core, né? Ele pode ser simples ou qualificado, tá? É, além disso, a gente tem um esquema de termos, é, esquema se termos, né? Então, ele, esse Dublin Core, esse padrão, ele tem uma relação com elementos qualificadores, tá? O que, que seriam esses elementos do Dublin Core? São 15 elementos que foram pensados, volto a repetir no, é, novamente, para escrever todos e quaisquer objetos na web, seja ele vídeo, imagens, textos, páginas na web um podcast, enfim, tudo. Quais são esses 15 elementos que eles foram pensados? Bom, todo e qualquer objeto digital tem que ter um título. Todo e qualquer objeto digital tem que ter um criador, um responsável pela obra. né? Todo objeto digital tem que ter um assunto, uma descrição, um publicador, ou publish, ou editora. tá? É, é, o, a editora é a, a, o local onde se produz a obra. Então, editora em inglês a gente chama de publisher, tá? O contribuidor, que é alguém que contribuiu de maneira, de forma intelectual com a obra, né? Pode ser um tradutor, um orientador. A data, o tipo, tipo do documento, né? Se é, se é um, um vídeo, uma imagem, uma foto. Formato, é o formato do, do arquivo. Um identificador, que é um número de identificação único, que é como se fosse um, um RG daquele objeto, como por exemplo, o ISBN é um identifier, um identificador, o ISSN é um identificador. O que, que é o ISSN? É o International Series é... Book number, né? ISBN, então é um número internacional. É seriado de livro. E tem o ISSN, que é o um número internacional seriado de, uh, de, de journals, né? de, de, de revistas, né? Para journals, para revista, etc e tal. O DOI, o DOI que é o, o Document Object Identifier, o, o número DOI que geralmente a gente vê em alguns artigos né? de, de, de, de journals eletrônicos, é, de, de documentos na web. O DOI é também um, um identificador, tá? O source vem de origem, ou seja, da onde aquele... É aquela fonte vem, tá? Language de idioma, né? Não precisa explicar. Relation de relação, se esse objeto em relação com outro. É, coverage de abrangência. Abrangência no sentido de... de local mesmo, né? Da, da qual que ele faz parte. E rights de direitos, direitos autorais. Se ele tem direito autoral, quais são os direitos daquela obra? Se é uma obra que tem... É, direitos de propriedade, se ele é livre para copiar e compartilhar, se ele tem copyright, se ele não tem, se ele, se ele tem copyright, copyleft, né? E por aí vai. Bom, é, é isso. Tá? Não muda, tá se, se vocês souberem um pouquinho do inglês, é, é, vocês entendem a tradução, né? mas a tradução está ali ao lado. Então, title é sempre para título, creator, criador, subject, assunto, description, descrição, publisher, publicador ou editora, contributor, contribuidor, é, date, data, type, tipo, format, formato, identify, identificador, source, origem, language, idioma, relation, relação, Coverage, abrangência e rights, direitos, tá? Porque às vezes na, no sistema, na base de dados, no repositório, vai estar tá os campos em inglês, não em português. Então, por isso que vocês precisam decorar, né? Não decorar, mas saber a tradução para poder saber o que preencher, né? Para não preencher ali o campo, por exemplo, de, de, de data no lugar da origem, sei lá, ou da relação, enfim. Bom... Agora, em relação aos os qualificadores do Dublin Core, né? É, inclui os seguintes elementos, né? Então, é, os metadados originais, eles podem ter um segundo elemento. Para que serve esse segundo elemento? Para que serve os qualificadores? Serve para qualificar é, o primeiro ou especializar a semântica daquele documento, né? Por exemplo, Dublin Core.contributor.advisor. É, deixa eu verificar aqui rapidinho porque agora, agora quem perdeu o inglês foi eu Aqui abriu. Bom, aqui é um exemplo, tá, de, de conteúdo de arquivo Dublin Core. Acho que é mais fácil eu traduzir mesmo para o inglês. Estou com medo de traduzir errado, passar a informação incorreta para vocês. Então, eu prefiro olhar aqui. Esse, a palavra advisor está na ponta da língua, mas estou com medo de traduzir errado. Ah, orientador, orientador, tá certo, tá certo. Então, é, é, o, o qualificador advisor, ele qualifica o primeiro elemento, tá? Então, um, um, existe um qualificador específico para orientador, que é o DC, que vem de Dublin Core, ponto contribuidor, ponto orientador. Então, DC, ponto contributor, ponto advisor. Então, o orientador eu tenho que... A preencher nesse qualificador aí, tá? Aqui eu tenho um outro qualificador que é para para autor. Então eu posso ter um qualificador aqui de si, contributor, autor, tá? É, eu posso ter um outro qualificador que é o contributor editor, que é o editor, que não é o publisher. Tá, gente, o publisher é uma coisa, o editor é outra. Editor é uma coisa, editor é outra. Editor é quem edita uma obra, né? até eu posso ter um qualificador, o DC.contributor Illustrator, que é o ilustrador. Que ele é, ele contribuiu para a obra, mas ele não contribui, mas ele não é o autor. Vocês estão percebendo isso? Como eu posso botar qualificadores para definir alguns papéis que que são específicos, né? Então, por exemplo, ah, eu, eu, eu vou pesquisar um material, mas eu sei que o, por exemplo, José de Alencar, ele é o autor, mas o ilustrador é outra pessoa, então eu tenho que dar o qualificador adequado para ele. Uh, tem o contribuidor que são outros, são o, o, outros papéis, outras pessoas que contribuíram para que a obra fosse realizada, mas que não necessariamente são os autores, Tá? Uh, e tem o DC Contributor, que é o, que é o contribuidor como um todo. É, o coverage aqui, que seria a abrangência espacial. E também tem um outro coverage, uma abrangência, que no caso, temporal. Porque eu posso ter uma obra que ela está dispersada entre um tempo e um espaço, tá? Então, como assim tempo e espaço? Parece filme de ficção científica, né? Dentro de um tempo é, por exemplo, Jornais do século XIX, é um, uma abrangência de tempo. É, é, qual seria o exemplo de uma abrangência espacial? Jornais do século XIX hum, na África do Sul. Então, é uma, é uma abrangência aí temporal e espacial, beleza? Bom, é, inclui também outros elementos, né? Como, por exemplo, o, os metadados. Eles, originais, eles podem ter um segundo elemento que qualifica o primeiro, ou especializa a semântica, ou seja, o sentido daquele metadado. Por exemplo, de Essa palavra lembra alguma coisa para vocês? Data de acesso, tá? De um recurso eletrônico. Uma coisa é a data do objeto, outra coisa é a data de acesso, né? Data que está disponível, é a data de copyright. Né? Existe uma licença, um direito autoral de copyright sobre essa obra? Qual, for, qual é a data desse, desse direito, né? de, desse copyright? Data de criação, date created, date issued. Vamos ver o que, que é esse date issued, porque eu não leio mais. No inglês é bom, mas às vezes ele falha. É isso... Ah, data de em, emissão de data. Data de emissão. Isso, it, tem um it no final. Data de emissão, exato. É, data de, é, date submitted, data de submissão. Date updated, da, trava a língua. <risos> data de envio, upload, né? De, de. E, e, e, e, o, e o DC date é o, só a data mesmo. Além disso, eu tenho outros elementos, né? É... De si, description, abstract. O que, é que vocês acham que seria esse, esse, esse campo desse metadado? É... é um campo da Core de, de descrição, description, abstract é o resumo, tá? Então, tem um campo só para resumo de obras, né? Tem um qualificador só para resumo, description. Provenance. Provenance é, é a origem, né? Deixa eu só verificar. Provenance, eu tenho quase certeza que é esse termo mesmo. É, proveniência, origem, é linhagem, descendência, árvore genealógica, é procedência. É, description, sponsorship. O que, que, que é o sponsorship? Vocês já ouviram falar? sponsorship geralmente é o patrocinador, tá? É... Statement of responsibility é o, o alguma coisa da responsabilidade, vamos ver o que. É. Declaração de responsabilidade. É... Table of contents, tabela de conteúdo, né? Que é o sumário. URI Alguém sabe o que é o RI? O RI é um número de identificação único de um objeto, né? A gente colocar aqui no Google mesmo, ó. O que é o RI? É um termo técnico que foi traduzido para a língua portuguesa como um identificador uniforme do recurso, tá? O RI. O RL é a, a localização da página, né? Do, do endereço da página, que pode mudar. O RL é único. Independente de eu mudar ou não o objeto, ele vai continuar sendo localizado por esse. Ele vai ter esse número, né? Essa, ele vai ser localizado. Ele será localizado independente da URL em que ele esteja, tá? O R. Description version versão. E DC Description é o, o Description como um todo, tá? Então, é, é, no total... É, no total, nós temos é, 15 campos... É, Travou aqui, travou bonito, hein? Que maravilha. Obrigada, Steve Jobs. <risos> Muito obrigada, Steve Jobs, valeu. Agora ele está indo. Então, a gente tem uma relação de elementos e qualificadores com diversas opções, né? A gente tem a opção para resumo, para direitos de acesso para método, periodicidade, uh, políticas, alternativa, audiência disponível, para estação bibliográfica, para de acordo com, para o contribuidor, para o coverage, que é a cobertura, para o criador, para a criação, para a data, para a data de acesso, para a data de copyrighted, para a data de submissão, para a descrição para o nível educacional, para a extensão, para o formato, para o tem o formato, para, para, para o tem parte de, para o tem é, versão, para o identificador, para o método inst instrucional, para o é formato de, para o é parte de, para o é refer referenciado por, por é, é, é replace é, é, reposto, né? é, reposto por, é requerido por, é... nossa, eu sempre esqueço essa palavra issued, issued, se alguém lembra <risos> deixa eu voltar aqui é gente, façam inglês, porque ajuda ah, emitido, é emitido emitido por é, é versão de li, idioma, licença, mediador modificado, proveniência publicador é, editora, referência, relação, reposição, requerimento, direito, direito, é, holder, rights, holder, rights, isso eu não conheço. Então, a gente não precisa decorar os, os campos, né, gente, até porque seria, os, os qualificadores, até porque seria possível, né, holder, rights, é direitos do titular, tá? Tá? Mas percebam que, só para terminar aqui, source de fontes, special de espaço, subject de assunto, table of contents de, de tabela de, de conteúdo, né, que é o sumário, temporal de tempo, title de, de título, type de tipo e valid de valid Então percebam que é, é, com os 15 é, é, campos do, do Dublin Core, com todos os qualificadores, é praticamente é impossível não descrever um objeto, porque tem todas as opções possíveis para descrever tudo, né? Seja um jogo, um, um vídeo, uma imagem, um post no Twitter, um podcast e por aí vai, tá bom? Então, é, é, a, a... o pessoal do DCMI pensou em todas as opções, possíveis de para descrever é, todo e qualquer objeto é, é, na web, né? Todo objeto digital é, e isso foi pensado por uma galera que não está dentro da área da biblioteconomia, né? Talvez tenha até envolvido bibliotecários, mas é esses esses campos ele é utilizado para descrever qualquer objeto é, de qualquer área de conhecimento bom então falando um pouquinho mais especificamente sobre o metadados MTDBR que é aquele padrão de metadados que eu falei para vocês que é brasileiro né ele é uma ampliação de um padrão internacional tá que é o ETD HDMs que foi adotado pela Network Digital Library of Theses and dissertations que é a NDLTD. Não sei se vocês conhecem, mas hoje é considerada o principal banco de dados internacional, mais conhecido no mundo inteiro, de teses e dissertações. Então, todo doutorando ou mestrando, né, que está começando, iniciando os seus trabalhos de pesquisa, a primeira coisa que ele tem que fazer é entrar na NDLTD e pesquisar para saber se ninguém no mundo já fez um trabalho parecido com o um dele. Né? Uma dissertação, isso não voga tanto, mas uma tese, com certeza, é proibido, né? você fazer algo é, é, que alguém já tenha feito. Então, o que diferencia uma tese de uma dissertação é o nível de complexidade da pesquisa plus a, o ineditismo. Então, um, eu posso é, pesquisar uma tese sobre quase qualquer coisa, mas desde que ela tenha sido inédita. É, então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre o voo da asa da borboleta no leste asiático. Ok, eu posso fazê-lo, desde que ninguém tenha feito isso antes, né? E o segundo passo, entrar na BDTD, B de Brasil, né? É a, a, o banco de, de Tese e dissertações brasileiro e saber se ninguém fez uh, nenhuma pesquisa uh, relacionada ao nosso tema nesses bancos, tá? Então, o MTDBR, ele é brasileiro, né? Ele é brazuca, mas ele foi baseado num padrão gringo, que é o ETDMS, tá bom? Mas ele, infelizmente, ele só é utilizado apenas pela Biblioteca Digital de Tese e Dissertações do IBIT. Bom, é, a composição dele, né? Ele tem 19 sessões de metadados, elas não se alteram. É, eles são estruturados em tags, ou seja, são etiquetas. E a estrutura dessas etiquetas, elas seguem em formato XML, que é uma linguagem que é parecido com HTML, mas ela é uma linguagem mais extensiva, né? Ela é mais complexa, ela é mais rica que o HTML. Então, é, a gente pode ver né, a, a especificação é, desse padrão. Então, tem alguns exemplos de padrões aqui, ó. Como que seria um registro na forma de mark, tá? De uma tese de uma dissertação? Vamos ver. Aqui, ó. Fosqueando esse computador para ver se ele funciona. É brincadeira, hein? <risos> Parece que tá acessando a página do da Coreia do Norte. Isso me lembrou muito dos meus tempos de internet de escada. Demorava horrores para baixar um arquivo, um filme, uma música. Demorava horrores para acessar alguma coisa. Maravilha, gente Que maravilha One second. Comi um T, ele já não entende. Professora, a senhora eu só mostra exemplo de livro do Harry Potter, é né? porque eu gosto dele. É o que vem da mente. Bom, aqui é, a gente tem exemplo da descrição de um livro um formato MARC, tá? Ele é formado por campos, né? É... Que ele considera aí de líder, né? E subcampos, tá? É... Cada campo, ele é único e ele deve ser utilizado especificamente para descrever uh, determinadas informações. Como eu expliquei para vocês na aula passada, o MARC 21 ele é um tipo de metadado que ele é semi-estruturado, tá? Por que, que ele é semi-estruturado? Porque ele não segue um padrão rígido, mas ao mesmo tempo ele não é totalmente desestruturado, não é? Por que, que ele não segue um padrão rígido? Porque quando tem um padrão de metadado estruturado, cada campo tem que ser utilizado para escrever apenas uma informação. Como, por exemplo, o Dumbling Core. Então, o Dumbling Core, no campo Title, eu vou colocar o título. Não posso acrescentar nada além do título. Aqui, percebam que no campo 245, que é o título também, que é o equivalente ao DC Title no, no Dumbling Core, eu tenho, além do título, aqui no subcampo A, vocês vão aprender, marque, calma que a hora de vocês vai chegar, tá? Mas o objetivo aqui não é, não precisa ser especialista em MAC, é só entender como que foi distribuída aqui é, os, os subcampos. Então, aqui eu tenho título no subcampo A, no 245. Sempre 245 é título, sem é sempre autor. Ao passar do tempo, vocês vão se habituar também. Também não precisa decorar todos os campos, mas os campos mais utilizados, que sempre é autor, título, assunto, local data, a gente acaba decorando porque a gente usa mais, tá? Aqui nesse subcampo a gente tem além do título a gente tem o nome da autora e o tradutor, tá? Que é a Lia. Então a gente tem três informações no subcampo só. Então assim, então não é estruturado, professora, certo? Não é estruturado. Ah, então ele é ele é não estruturado, também não é, tá? Ele é semi-estruturado porque ele segue uma estrutura mas ela não é 100% rígida, tá? Ela é flexível. Então, é, é... ai, ah, por que, que não é não estruturado? É, é um metadado que ele não tem padrão. É, é a festa da uva. Cada um põe o que quiser, é um documento do Word. Eu escrevo o que eu quiser da forma como eu quiser sem seguir um padrão. Uma hora eu ponho o título em cima, outra hora eu ponho o título no meio, outra hora eu ponho o título embaixo, uma hora eu ponho o nome do autor, outra hora eu não ponho. Então, percebe-se essa diferença, tá? É, e o Dublin Core, como seria, né? Um, um exemplo de um padrão aqui que segue o Dublin Core? Vamos ver. Não é isso, meu querido, não é isso. Eu vou entrar no repositório da UFSC, que é o que ainda não tem repositório. Não, é Relações Internacionais, é repositório institucional. Olha aí, aí, a UFSC tem dois RI. <risos> vou pesquisar minha dissertação, né? Eu acho que Ketri não deve ter muitas na UFSC. É, só tem eu aqui de Ketri. Isso é bom e é ruim, né? Se eu cometer um crime, todo mundo vai saber. Bom, pegar aqui. A minha dissertação, vai. O fluxo da informação no processo de desenvolvimento de jogos eletrônicos. Então, aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de uma descrição... Feita no Dublin Có, tá? Vamos analisar ela juntos? Quem eles colocaram aqui como DC Contributor? Quem contribuiu é, para a elaboração é, dessa dissertação? Eles colocaram a Universidade Federal de Santa Catarina. É, aqui eles criaram, usaram um qualificador específico. Para orientador. Lembra que eu traduzi lá o que, que é o advisor? Ah, o advisor é o orientador. Então, dc.contributor.advisor é o Gregório Jean-Vervaik tá? que foi o meu orientador. Quem é o autor? A Ketteri Prazer. Qual a data de acesso desse documento? Né? 2013. A dissertação foi feita em é... 2013, né? É, que data ele teve disponível? Em junho de 2013. Qual é a data do documento, né? Que, que não é a data que ele está disponível, nem que ele, tá, nem que ele foi acessado. É a data de criação do documento. 2012, né? Porque eu defendi em 2012. Né? É, existe algum outro identificador? Tem um código. Qual que é o RI? Qual que é o número de identificação... Do documento, eles colocaram aqui o endereço do repositório, HTTP, barra, barra, repositório, handle e o código. A descrição é uma dissertação de mestrado feita na Universidade Federal, no Centro de Ciências de Educação, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. E usaram um outro qualificador, o abstract, description abstract, tem aqui o resumo do meu trabalho, né é o resumo em português e o resumo em inglês, tá? É, qual a extensão aqui, ó, formato extended do, do, da dissertação? Bom, ela tem 223 páginas, ela é ilustrada, ela tem gráficos e tabelas. Qual que é o idioma? Português. Aonde? Que local que ela foi publicada em Florianópolis? Quais são os assuntos, né? A classificação dessa, dessa dissertação? Bom, ela trata da ciência da informação, ela fala de jogos eletrônicos, ela fala do fluxo da informação, ela fala de gestão da informação. Qual que é o título desse title? É o fluxo da informação no processo de desenvolvimento de jogos eletrônicos e o de Type, que é o tipo de, de documento, né? o, o, o tipo de, a, a tipologia documental dele é uma dissertação, né? Pro mestrado. Ah, se, se quiser, dá para baixar aqui o arquivo, ver ele na íntegra, então, aqui é um exemplo de uma obra vista sobre os campos do Marque e aqui outra obra vista sobre os campos do, do, do Dublin Core. Aí vocês me perguntam assim, ai, professora, por que, que senhora não mostrou a mesma obra para facilitar a nossa vida no mesma base? Eu queria ver o Harry Potter em Dublin Core. Adivinhem por quê? Quem sabe essa resposta? Não vou responder, vou deixá-los curiosos. Se vocês sabem a resposta, é porque vocês prestaram atenção, estão prestando atenção na aula, né? Na aula passada e na aula de hoje. Porque que um tem um padrão e o outro tem outro, ok? A ah, professora e o MTDBR. Bom, aí a gente tem que entrar na biblioteca digital de teses e dissertações do IBIT. É Ibiquit que eu falei, né? Ibiquit. São padrões distintos em sistemas distintos que não conversam entre si, ok? Por quê? Porque querem que, que seja assim. Aqui estão os campos, tá? Como é em português, infelizmente ou felizmente, estão escritos no idioma da língua materna. Nível de acesso, né? Data da defesa, porque é uma dissertação. Esses são os metadados, tá? Do, do padrão em TDBR. Autor, orientador, tipo de documento, idioma, instituição de defesa, programa, assuntos em português, assuntos em inglês, áreas de conhecimento, que hoje texto completo, que é a localização do arquivo. Inscrição, resumo em português, resumo em inglês, e é isso. Eles estou, estou. Então, é, é sempre o mesmo padrão, tá? E, e eu tenho que preencher todas essas informações, tá? É isso. Bom, é, ah, e o, o ETDMS, pessoal, aí eu teria que entrar na biblioteca. Ver se é parecido. BD. LNTD, acho que é isso que eu falei. Não, acho que não foi certo. TD. Não, é NLDTD. Agora bugou a cabeça. NDLTD. Então, NDLTD, Networked Digital Library of Thesis and, Differ and Dissertation. O, o Internacional System, que eu falei para vocês que o NTDBR foi baseado. Eu vou digitar um termo aqui, Innovation in Libraries, para ver se aparece alguma coisa relacionada a esse tema. acho que eu pesquisei ali errado primeiro tem que pesquisar teses e dissertações então percebam ali que tem teses e dissertações do mundo inteiro inclusive do Brasil ele usa o, o ABDTD Japão, Taiwan e por aí vai Que bom. Nada. Innovation Library. Innovation. Eu estou escrevendo alguma coisa de errado. Innovation. Acho que tem um N a mais. É, aí não ia funcionar mesmo escrevendo errado. Bom, aqui eles têm a seguinte estrutura de descrição de metadados. Description, que é a referência. Links in downloads, que é o endereço. Tags, que seriam as etiquetas, né? Additional Field Identifier, que é o OAI, que é o, o, o object... Ai, gente, agora esqueci o... Eu sei o que é o OI, mas, mas né? ah, o, o Open Archive Initiative, tá? É um arquivo de, é um arquivo aberto, tá? O endereço aqui do OI, a data, os criadores, o publisher, que é a universidade, né? Quem publicou a obra, a um, source Sets, é, é, é a, deixa eu ver o que seria source set. Conjunto de fontes, o idioma, a, o idioma detectado, então aqui o idioma está como em inglês, mas tem alguma coisa em alemão também, e o tipo de documento, tá? Então é isso. Então aqui é a forma como a, a, os documentos são descritos é, no formato MARC, no formato DC, e eu mostrei o MTDBR, e por último, mostrei agora o padrão ETDMS, beleza? Estão seguindo aqui, pessoal. Bom, agora para finalizar, para vocês entenderem o que, que faz sentido né, nesse Lé aí, eu vou é, finalizar a aula é, falando um pouquinho sobre protocolos de intercâmbio de dados, tá? Não se atenham a entender na íntegra esse assunto, ou se vocês ficarem confusos, é normal. Porque vocês ainda vão ouvir estudar, e vão estudar muito ainda, sobre interoperabilidade, sobre protocolos de intercâmbio de dados em outras disciplinas de TI, tá bem? Especialmente em disciplina de bibliotecas digitais, de bibliotecas digitais 1 e 2, de tecnologias aplicadas às bibliotecas digitais. Então, não se reprimam, tá? Ainda vai ter, vai haver outras oportunidades para falar sobre esse tema. Mas não tem como vocês entenderem a aplicabilidade da padronização de metadados sem entender como isso ocorre. Isso ocorre por meio dos protocolos de intercâmbio de dados. Então, esses protocolos são dedicados ao transporte, só serve para isso, de metadados, entre diferentes plataformas, entre repositórios, entre repositórios com biblioteca digital, biblioteca digital com repositório, biblioteca digital com portal de periódico, portal de periódico com repositório, e assim sucessivamente. Então, a gente tem alguns exemplos. Um dos protocolos de intercâmbio de dados mais utilizado atualmente é o OAI-PMH. O AI vem de Open Archives Iniciativas, a Iniciativa de Arquivos Abertos, e o PMH vem de Protocol Metadata Harvesting. Harvesting harvest significa colheita, né? Eu falo isso, as pessoas pensam na colheita de uma horta mas é como se fosse isso. É uma tecnologia que coleta, que faz a colheita de metadados, tá? A gente tem outros protocolos como, por exemplo, o protocolo Z3950. O protocolo Z3950 é um dos protocolos mais antigos de intercâmbio de dados da área da biblioteconomia. É, e com esse protocolo Z3950 é possível, por exemplo, que eu tenha sistemas de recuperação de interface única. Por exemplo, eu posso pesquisar numa só tela, numa só janela de navegação, um campo de pesquisa, uh, ca o catálogo do acervo, artigos daquele periódico, daquela instituição, é, a biblioteca digital, tudo numa só tela. Não Preciso criar, entrar em vários sistemas diferentes, em vários sites, para poder utilizar, para poder fazer várias pesquisas. Eu posso utilizar tudo isso utilizando esse protocolo de intercâmbio de dados, que se chama Z3950. Vocês também vão estudar e ouvir falar sobre eles quando vocês começarem a estudar as disciplinas de catalogação, beleza? Então, e o OIPMH, né? Então, ele, ele, ele vem da sigla Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Ele foi desenvolvido pela OAI. Se alguém quiser, depois você pode acessar pelo slide ali o site da OpenArchive.org, né, que é a, a iniciativa de arquivos abertos, e ela ocorreu aí a partir de um fórum, um fórum de arquivos abertos, é, que possui um tutorial aí para iniciantes que detalha e esclarece questões aí sobre o, o IPNH. Então, foi pensado num, num protocolo de interoperabilidade de metadados que fosse aberto para que qualquer é, provedor de serviço pudesse coletar dados de provedores de dados. Tá? e disponibilizar eles tem um fórum aí internacional que é o oaforum.org/tutorial que é o tutorial que explica mais detalhes sobre o open archives e o, o OIPMH ele tem a seguinte arquitetura né e existem dois tipos de participantes nessa nessa troca né tem dois papéis o provedor de dados que ele permite acesso gratuito aos metadados, mas não necessariamente permite o acesso total ao texto completo ou outros recursos, mas o metadado você pode copiar, em sua grande maioria, né? E o provedor de serviço. O que esse provedor de serviço faz? Eles vão utilizar interfaces baseadas no protocolo IPMH para coletar, para fazer a colheita né, desses metadados externos, eles vão armazenar eles, vão disponibilizar eles para o usuário final e pode funcionar como um provedor de dados também. Então, eu pe... o provedor de serviço captura as informações do, do provedor de dados e repassa elas para o usuário final. Então, aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho alguns provedores de dados, né? E eu tenho alguns provedores de serviço. O que, que esses provedores de serviço fazem? Eles organizam a colheita dos dados, disponibilizam esses dados para o usuário final em uma única interface. No caso aqui, da BDTD, o que ela faz? Ela vai e busca os metadados, né, os dados de uma dissertação, de uma tese, em vários provedores de dados. Quais seriam esses provedores de dados? Os programas de pós-graduação das universidades públicas e privadas de todo o Brasil, de norte a sul de leste a oeste, então eu consigo é, é, visualizar todas essas informações numa só interface, eu não preciso acessar cada site de cada universidade para poder fazer isso. Outro exemplo de provedor de serviço é a página, é, o sistema de recuperação da NDLTD, a NDLTD é a Networked Digital Library of Tease and Dissertation, aquela que é a principal do mundo, né? a NDLTD. Então nela também, ela é um provedor de serviços que busca informações em diferentes provedores de dados que estão aonde no mundo inteiro, como eu tinha mostrado ali para vocês, todos os países do mundo. E um outro exemplo é o a Biblioteca Digital Jurídica, né, o consórcio BDJur, tá? Que ele também é um provedor de serviço que disponibiliza ali o acesso a vários tipos de a provedores de dados então por exemplo aqui né? eu posso pegar alguns provedores de dados e disponibilizar nesse é, provedor de serviços então não é feitiçaria é pura tecnologia e aí a pergunta que vocês sempre fazem, eu acho isso muito engraçado que é a seguinte, professora então quer dizer que quando eu acesso a BDTD e eu baixo uma tese, ela não está no servidor da BDTD Exato. Ela está lá no endereço do provedor de dados, tá? Lá no endereço da Universidade tal. Então, por exemplo, se eu pesquiso na BDTD a minha tese, por exemplo, e eu vou clicar nela para poder baixar ela, ela vai me remeter automaticamente para o repositório da UFSC. Então, ele só provê o serviço, que é o acesso ao metadado, mas o dado, a informação ela não é armazenada no provedor de serviço, e sim nos, nos provedores de dados, ok? Aqui é um exemplo, então, de alguns, né, da, da junção de provedores de serviço. É... Então, como que acontece essa comunicação, né? É... O provedor de dados, ele recebe requisições, né, pedidos, né, por meio de verbos. É, então eu, eu, eu digito comandos ali é, fazendo pedidos, né? Eu, po, eu posso fazer um pedido de identify, que é para identificar o provedor, list metadata formats para saber os formatos de metadados, list set, que é um conjunto, list identify para listar os identificadores, list records para registrar os, os, os, os, os recordes, né? os, os registros, é, é, e get record. É, o, o, o identificador é só para identificar, o list é para listar e o get record é para pegar é, os registros, tá? E o provedor de serviço, ele recebe aí, uma resposta com os seguintes verbos, né? General information, com informações gerais. Metadata format, com os formatos de metadados. Text structure que é a estrutura, o conjunto de estrutura. Record Identify são os, os registros dos identificadores e o metadata com os metadados, tá? É... Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos né, de, de interfaces que utilizam o, o protocolo IPMH, né? Por exemplo, a, o OJS, que é uma tecnologia que vem de Open Journal System, Open System, que é o sistema de revistas abertas, né? Que é um, é, praticamente hoje é a tecnologia mais utilizada para criação de periódicos. É, a revista ACB, ela tem, é, ela utiliza a ACB, vocês sabem o que é, né? A Associação Catarinense de Bibliotecários. Ela utiliza aí o protocolo IPMH, tá? Então eu consigo é, a partir da revista, é, fazer é, essa interoperabilidade. Por exemplo, se eu quiser importar os metadados de, todo, de, todas a, de, de todos os volumes e edições que foram postados na revista CB e importar eles automaticamente para o meu repositório edital, eu consigo fazer, tá? E eu não vou estar tá baixando os arquivos, eu vou estar tá só colhendo os metadados, só a descrição. E aí eu, eu indico a localização dele no servidor do provedor de dados, tá? Então aqui, por exemplo, tem o endereço da revista da ACB, né, para poder fazer isso. É... Outro exemplo é a interface do Space do, do laboratório do professor Divino, que é o Labtech GC, que também é possível fazer essa interoperabilidade, né? A, o Cielo também, ele tem uma interface de Harvest, tá? E o OI Repository Explorer, tá? que também tem, também é possível é, fazer essa interoperabilidade utilizando o ipmH que é esse protocolo. Então, para finalizar, né? é... Bom, o que a gente pode considerar? né? Que o, o, o Open Archive Initiative, ele abriu espaço para que as unidades de informação pudessem repensar a maneira de oferecer serviços de informação, né? Serviços que vão mais ao encontro à necessidade dos usuários. Propiciou essa possibilidade de integração, aumentou a visibilidade de trabalhos científicos ao redor do mundo, né? Porque se eu faço uma pesquisa numa base de dados local, é diferente de fazer uma pesquisa numa base de dados internacional. A probabilidade de eu ter uma maior... É, é visibilidade né, aumenta em termos de interoperabilidade. Né? Facilitou a, a disseminação de tecnologias livres. Né? Atualmente, os bibliotecários podem rapidamente criar projetos integrando as redes digitais em larga escala. Não é algo complexo e não é algo difícil de ser feito. Né? É, e a gente tem alguns exemplos aí de iniciativas que a gente pode acessar e saber um pouco mais, como, por exemplo, o site do OAI, né, que é o, o wwweprintsorg openaccess né, que é open, o acesso aberto. Então, né, é, o que a gente pode é, é, pensar, né, é, as facilidades tecnológicas atuais elas proporcionam aos bibliotecários novas oportunidades de integrar em suas bibliotecas ou acervo digitais, garantir a democratização e, ao acesso. Abandonar o discurso romântico, né, que prega o paradigma orientado ao acervo físico em favor da integração e do compartilhamento de esforços e do acervo digital. E para o bibliotecário, né, o que, que cabe? Né, é aprender a vivenciar o uso dessas tecnologias para as bibliotecas digitais, para os repositórios, né, para os portais de periódicos conhecer o valor desses recursos na criação de consórcios ou outros projetos com gêneros, né pensar no presente e no futuro. então as decisões de natureza tecnológica elas impactam em como as bibliotecas poderão se integrar no futuro e como isso poderá é, estar ocorrendo. Além disso né a inexistência de tecnologias é algo do passado, não tem como voltar, não tem como desistir né gente não tem botão de voltar, então é algo que a gente precisa se adaptar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se habituar, até porque o conhecimento dessas tecnologias vem no sentido de facilitar e agregar valor aos nossos produtos e aos nossos serviços. É imprescindível né, que os consórcios é, possuam, além das políticas e diretrizes comuns de trabalho, a capacidade de absorção dessas novas tecnologias. O que, que seriam esses consórcios, tá, pessoal? São consórcios de bibliotecas. São grupos né, que trabalham de forma cooperativa para poder se ajudar. Ajudar a conhecer novas tecnologias, a explorar novas tecnologias, a compartilhar as, a, de forma cooperativa os seus dados catalográficos, a desenvolver novos projetos, a ajudar pessoas que estão entrando nesse consórcio, a ampliar né, a quantidade de membros então é muito importante a gente pensar e desenvolver essas ações, tá? Então, é, hoje é um equívoco é, de gestão ignorar essa realidade tecnológica, né? Tapar o olho e fingir que não, não existe tecnologia, não, não quero pensar nisso, não, não é esse, não é essa minha, a minha preocupação, é, é um equívoco, né? A gente ignorar que existem essas tecnologias e que. Elas estão aí, são totalmente gratuitas e estão aí para agregar valor aí às nossas ações de gestão. Bem, é isso, pessoal. É, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo é, pelo chat, tá? Do Moodle. É, espero ter dado uma visão é, mais completa sobre o assunto. Leiam o texto que eu indiquei para vocês no início da aula. É, e é isso. Até a próxima, se cuidem e tchau, tchau.